Ora e cá está a laranjinha e vamos ver o som que faz aqui o Acrapovic. Ah, como vocês sabem, pode ser tirado o, o silenciador. Isto está muito escuro. É, pode ser tirado o silenciador. Existe aqui uma pecinha que nós podemos tirar com esta, esta chave se estava. Ah, prende-se aqui por baixo, e sai aqui o silenciador, e agora vou ligá-la com o silenciador e depois sem o silenciador. Meu Deus! Meu Deus! Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau! Fui!